Se liga aqui nesse vídeo aqui agora nós vamos pegar algumas entradas na prática, porque a minha intenção neste exato momento é fazer 150 reais de lucro com o mercado de futebol virtual. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, que é a maior e melhor tropa do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas hoje no mercado. E, bom, no vídeo de hoje eu quero pegar aqui para você, vou te mostrar na prática, em tempo real, que agora pegando algumas entradas aqui da Tropa Milionária, porque eu sei que tem muitas pessoas que querem ganhar dinheiro com o mercado de após esportivas, mas não querem, por exemplo, ficar horas e horas na frente de um computador analisando, é, ou então mesmo, né, às vezes devido à correria do dia a dia, do tempo, etc., do trabalho, não tem tempo de ficar analisando, então se torna muito mais prático pegar uma entrada que já vem pronta, analisada e filtrada ali para você. Então quero te mostrar aqui agora alguns dos nossos resultados, eu vou pegar algumas entradas ao vivo em tempo real, Juntamente com você Então se você já gostou do assunto do vídeo Eu quero te pedir primeiramente, antes de mais nada Para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Agora por quê? Porque você não pode perder os próximos vídeos Se você quiser ganhar dinheiro através deste mercado Eu sei que se você está aqui é porque você quer ganhar dinheiro, correto? Então já se inscreva neste exato minuto Aqui agora no canal Vou te dar 3 segundos para você se inscrever Vamos lá Pronto, olha só, se liga, ó, tô neste exato momento aqui com a Bet365 aberta, ó, essa sequência de greens que nós acabamos de pegar no nosso grupo aqui, se, é, seguidos, tá, 29 greens consecutivos, aqui como você pode ver, tô dentro do meu grupo, tem algumas entradas que vai rolar aqui agora e olha só pra você tomar noção, ó, acabamos de mandar um green para pra galera e olha só pra você ver os resultados de alguns alunos, pra você tomar noção, olha só, esse aqui é o aluno Antônio, ó, mandou agora há pouco essa mensagem pra nós com esse resultado dele, duas entradas, nessa que ele lucrou 100 reais, Nessa, aquele lucro de R$90,00. Podemos dizer aqui que R$190,00, reais, né? reais basicamente aqui em duas entradas. ó Tem esse outro aluno aqui, Gabriel, pegou essa entradinha de 10 voltou R$20,00. Tem esse aqui, Jean, olha só para você ver, 150 reais em uma única entrada, voltou 150 de lucro. Imagina você pegar, vamos supor, uma entrada dessa só, soldado, só uma dessa por dia. Seria simplesmente um absurdo, né? Bom, vamos lá. Eu tô com a Best365 aberta aqui já no mercado de futebol virtual. Vamos abrir aqui. É, e porque tem uma, tem uma entrada para pegar aqui já de uma vez aqui no nosso grupo. Ó, vamos ver aqui, ó. grupo de futebol virtual nosso. Ó, nós temos uma entrada aqui na Copa, minuto 37, já começou. Eu acho que já bateu, viu? Eu acho que já deu green. já. Vamos ver aqui, ó. Copa do Mundo, minuto 37, terminou 3 a 1. Ou seja, já deu green essa entrada que o robô mandou. Vamos ver se tem uma outra para a gente pegar aqui agora neste exato momento. Olha, super minuto 40, acabou de começar... Então não deu tempo de eu pegar. Vamos ver se vai dar tempo aqui, ó. Tá 0x1 ali, mais um golzinho no caso ali do time de vermelho, porque a entrada em ambas marcam, bate green. Olha, olha lá, pênalti. Se o time de vermelho fizer o gol, já bate green novamente de primeira. Vamos ver aí, e... gol, green. Ou seja, dois gols seguidos, não deu nem tempo da gente pegar aqui, porque na medida que eu comecei o vídeo para vocês, as entradas já, já estavam iniciando. Então, olha só, essa da Copa aqui do minuto 37 já bateu green de primeira. Essa super aqui acabou de bater grande primeiro também no minuto 40. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou aguardar alguns instantes, vou aguardar o nosso bot mandar alguma outra entrada aqui para a gente e vou pegar juntamente com vocês aqui agora, beleza? Duas horas depois. Olha aí, soldados. O robô acabou de essa entrada na Euro, minuto 8. Vai começar agora. Vamos ver se vai dar tempo a gente conseguir pegar ela aqui, ó. Estamos aqui na Euro, ó. Euro, minuto 8. Vai começar agora. Vamos colocar nossa meta, tá? A nossa meta vai ser fazer. 150 reais, tá? Então vamos tentar fazer nessa primeira entrada 50 reais de lucro, ó Então nós vamos colocar 50 conto nesse primeiro jogo Se der green, vai voltar 105 reais ali, ó Vamos acompanhar esse jogo Vamos tentar fazer isso entre duas a três entradas, ok? Lembrando que aqui é nós seguimos o processo de proteção Ou seja, se não bater o green no primeiro jogo Nós pegamos o segundo e a gente vai protegendo, ok? Então vamos lá, vai começar agora a partida Não vou nem pausar aqui, não Tá chovendo, bicho. Mas se chover aqui agora no escritório, não sei se vocês estão ouvindo o barulho ali, ó. Então, se estiver fazendo barulho no fundo, é, muito alto no fundo, não reparem não, beleza? Vamos lá, ó. Vai começar a partida agora. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume pra gente escutar o, o jogo, jogo também, também, ó. Pronto, começou. É, Espanha aí. E... Holanda? Espanha e Holanda, se eu não me engano. Vamos lá, ó. O cruzamento ali, escanteio e... Gol! Um gol já saiu, ó. Um gol já foi, ou seja... Se sair um gol da Espanha, a gente já pega um green nessa partida aqui, hein? Ó, ataque novamente ali da, da seleção de azul. A bola vai pra fora. se vai ter mais um lance ainda no primeiro tempo, hein? Não, acabou o primeiro tempo. 1 a 0. A gente precisa de um gol da Espanha, que é a seleção que é de vermelho. O ataque é da Espanha, ó. Gol. <risos> Bateu green de primeira Ó, já pegamos um green de primeira Nosso objetivo vai ser pegar entre duas a três entradas Pra fora o chute ali, ó Ou seja, já estão a um jogo Vou esperar o jogo terminar pra atualizar o resultado aqui pra você ver Ok? Já pegamos esse green então Vamos ver se já atualizou Ainda não atualizou aqui o resultado Tá? Tá? É, tem aposta também rolando também futebol real, porque para quem não sabe, olha, na Bet365, na Bet365 não, é né? na Tropa Milionário. Nós também temos grupo de futebol real, né? Vai tudo incluso. Inclusive se você não não, não, não conhece ainda a Tropa, eu vou deixar o link da Tropa aqui na descrição. Vou deixar um link para quem tá assistindo esse vídeo especificamente até aqui. Vou deixar um link já com desconto onde vai acesso, você vai receber o acesso do curso, mas todos os quatro grupos, tá? São quatro grupos VIPs Você vai receber tudo incluso. É, na tropa, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais, fechou? Bom, vamos voltar lá para o mercado de futebol virtual vamos ver aqui se o jogo acabou vamos ver aqui o jogo da Euro acabou ó. acabou o jogo do minuto 8 vamos ver se lá no grupo já atualizou também aqui ó Euro 8 ainda não atualizou aqui no grupo, porque o bot espera uns minutinhos para atualizar, essa primeira aqui também já bateu, ok? Neste momento estamos com oito gruins seguidos novamente, ó, já está engatando uma nova sequência. Vamos aguardar mais uma entrada do nosso bot aqui para a gente conseguir pegar mais uma entradinha. Assim que ele mandar mais uma entrada, eu já volto aqui e a gente continua pegando. hein? Duas horas depois. Olha só, soldado, se liga, o robô acabou de mandar uma entrada lá na tropa. A entrada começa nessa partida aqui, ó. euro minuto 35, ok? Faltam ali 40 e poucos segundos para... Acabar a aposta, vamos lá fazer a nossa aposta aqui, ó Seguinte, vou tentar puxar 100 reais de lucro já Nós fizemos R$50,00 é, de lucro naquela primeira entrada Agora eu vou tentar puxar R$100,00 de lucro nessa Lembrando que se não ganhar a gente tem que fazer a proteção, tá? Mas vou tentar puxar R$100,00 de lucro nessa Já para fazer os R$150,00 em apenas duas entradas para você ver como é que, tecnicamente falando, é muito simples, tá? A nossa assertividade é, é muito alta Se liga nisso aqui, ó Vou mostrar para vocês o resultado por enquanto Como é que tá aqui do dia na última atualização, olha só, 116 greens no dia, só que na verdade aqui, ó, já deu green. Essa daqui também já deu green, só não atualizou ainda, tá? Essa daqui também já deu green, ó, pelas comemorações, ok? E a última, que é a Super também, que acabou de mandar também, já deu green, bateu de primeira, inclusive, Super 31 bateu de primeira. Ou seja, já são 115 greens basicamente ali. Agora vamos acompanhar essa euro aqui, minuto 35, vamos puxar mais um green e vamos bater esses R$ reais de lucro aqui, hein? Ó, vai começar o jogo agora. República Tcheca e Alemanha, ó. Ataque da Alemanha no jogo. Primeiro chute, vamos ver. E. Pra fora, cara, passou pertinho, hein. Outro ataque da Alemanha, vamos ver. Gol. Um gol da Alemanha já saiu, soldados. Um gol da Alemanha saiu. Se a República Tcheca fizer um golzinho agora, a gente ganha e bate esses 150 reais aqui, hein. E o ataque é deles, ó. É o ataque da República Tcheca. Chama o Green pra gente. Ai, ai, ai. Nossa, o cara juntou pra fora, mano. Caramba. Mas dá tempo. Dá tempo. Olha só, pro seu pertinho. Outro ataque da República Tcheca. É agora. Eu tô sentindo que agora é o gol. Olha aí, ó. Nossa, o goleiro pegou de novo, mano. Terminou o primeiro tempo. Teve no primeiro tempo. Vamos lá. Ó, começou o com carro da República Tcheca em, em cima, hein? Ataque da República Tcheca. Ah, esse chute aí foi. Caramba, só da República Tcheca, gente. Cadê meu gol? Cadê meu gol pra gente bater de primeiro aqui, ó? Tá lá, pai! Paga pra mim! 150 conto em duas entradinhas aqui da Tropa Milionária, mano. Duas entradinhas, já são 115 greens agora, se eu não me engano, com esse green no dia, já no nosso grupo, tá? Sabe o que é o legal disso, mano? É que, tipo assim, a, a tropa, ela é muito legal pra quem não sabe fazer análise, ou não tem tempo de aprender a ficar fazendo análise. Ou essa parada já pronta, já mastigada. Aqui, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, agora mais cedo, agora há pouco, nós pegamos uma sequência. Simplesmente, cadê? Aqui para vocês verem, ó. Pegamos uma sequência de 29 greens seguidos, ó. 27, cadê? 27, 28. E aqui a gente quebrou ela, ó. Aí veio um redzinho. Mas foram 27, ó. 27 greens consecutivos, ó. Aí eu te pergunto, como que não bate meta dessa forma, olha? Isso porque foram 27, mas tem dias aqui que nós pegamos é, 35, 40 e pouco, 50 greens consecutivos. Igual que, qual que é a recomendação que eu sempre deixo para os nossos soldados? Cara, foca em bater sua meta rápido. Por exemplo, aqui agora, porque aí estipulei a meta de 150 reais. Fiz essa meta em única duas entradas e pronto, acabou. Não quero mais saber do mercado. Por quê? Quanto menos você ficar no mercado, menos exposto você fica. Ou seja, menos chance você tem de pegar um hedge também. Entende? Agora, se você pegar 20 é, entradas durante o dia, automaticamente... Deixa eu só tirar o volume do computador. Se você pegar 20 entradas durante o dia, automaticamente você também tem mais chance de pegar um head. Então, como a nossa assertividade é muito alta, né, ela é muito acima da média, está sempre ali na casa de 93, 94% de assertividade, pegando 130, 140 greens por dia, basicamente, eu sempre recomendo, cara, pega poucas entradas, faz sua meta, sai fora do mercado, tá? Então, para quem não tem muito tempo, por exemplo, às vezes de ficar fazendo análise, ou pessoas até mesmo que não querem empreender análise, tem pessoas que querem fazer a parada de uma forma mais prática, já quer receber as entradas já ali no, no celular, já filtradas, porque nós utilizamos padrões que são altamente assertivos. Então é isso aí, ó. 150 conto feito, rapidinho aqui na tropa, com apenas duas entradas para te mostrar porque que nós temos aqui basicamente duas mil pessoas dentro do nosso VIP, lucrando com a gente todo santo dia. Beleza? Então é isso, ó. Se você quer saber mais detalhes sobre a tropa, pode clicar no link tá aqui na descrição, ou me chama no meu WhatsApp, vai aparecer aqui na tela também. Me chama no WhatsApp que eu mesmo vou estar te respondendo, soldado. Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu!